Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Estamos a celebrar hoje a festa da Sagrada Família. E o que é isto de Sagrada Família? A família. A família foi sempre algo que nós trabalhámos muito lá em casa como o dom primeiro daquilo que nós temos de fazer. Antes de tantos trabalhos que nós temos de fazer, antes de tantas arrumações de casa, o dom da família. Temos de preservar. Aquilo que os ingleses falam de home. Aquilo que nós chamamos e traduzimos de lar. E muitas vezes fica assim um bocadinho esquecido, porque tantas coisas que nós temos de fazer a partir da escola, a partir do trabalho dos pais, a partir de deveres de casa para a casa ficar minimamente arrumada, que nós muitas vezes esquecemos de fazer os homeworks, ou seja, os nossos trabalhos de lar, e ficamos muitas vezes pelos trabalhos práticos dos TPCs. Vamos esquecer os TPCs? Ah, estamos de férias? Pode ser? Vamos passar para os Homeworks. E aqui o Evangelho é muito claro. O homework é guardar Jesus. E é essa a primeira tarefa. Jesus, Maria e José. Não conhecemos José sem Jesus. Não conhecemos Maria sem Jesus. E a partir do Natal, todos estes começam a ter uma nova identidade. Jesus, Maria e José. A minha família, você é. E aqui o Evangelho sai... eles saem de casa. Saem de casa e vão para onde? Para o tempo, para uma outra casa. E no caminho, sem largarem Jesus, são surpreendidos por duas pessoas, e estas duas pessoas, porque estavam à espera de algo que completasse a vida deles, ao verem Jesus, ficam admirados, ficam. ficam. ficam. não sabemos como. A alegria do encontro com Jesus torna-os nestes hinos que nós Acabámos de escutar e é este caminho que nós, muitas vezes, temos de fazer de família. Mais do que fazer coisas, mais do que a casa estar arrumada, mais do que eu ter este objeto ou ter outro objeto, temos de trabalhar primeiro a relação uns com os outros. E a nossa relação uns com os outros, a partir da Sagrada Família, é sempre uma relação a partir de Jesus. A partir de Jesus, qual é o teu nome? A partir de Jesus, que identidade é que tu tens? José, quem és tu? Eu sou o pai de Jesus. Maria, quem és tu? Eu sou a mãe de Jesus. Ana, quem és tu? Simeão, quem és tu? E tu? Quem és tu? Faz os teus trabalhos de casa. É esse o desafio que eu te lanço. Faz os teus trabalhos de casa. Não, estamos de férias. Faz os teus homeworks. Trabalha o outro a partir de Jesus. Uma vez o meu irmão... Se, uh, estava a mudar de casa mais uma vez, eu disse outra vez a mudar de casa, e ele disse olha Marcos, eu estou com Jesus e a família está comigo, podemos mudar de casa podemos não ter nada, a partir de Jesus nós temos tudo, faz esse trabalho também, torna-te sagrado torna a tua família sagrada e faz os teus home works está combinado? e feliz dia de festa da Sagrada Família